Fala lojista, comerciante, dono de loja. Hoje eu vou te dar uma dica para você que às vezes falta inspiração é sobre saber o que publicar nas suas redes sociais, nas redes sociais da sua loja. É uma sacada muito legal que eu aprendi essa semana com o Pedro Sobral e eu vou passar para vocês. Você vai no Google, biblioteca de anúncio, acha a primeira opção aqui clica nela, você vai cair aqui, ó em biblioteca de anúncios do Google, do Facebook. Coloca lá, pesquisar tudo e digita a palavra que você quer achar. Por exemplo, vamos supor que você trabalha com moda, moda feminina. Ele já vai te dar aqui uma relação ó, de várias, várias páginas de Facebook que trabalham com moda feminina. E daí você vai garimpando aqui e vai vendo qual que mais se assemelha à sua. E aqui... Você vai ver todos os anúncios que essa loja está fazendo é, nos últimos dias. Ó. Então você sabe o que, que ela está publicando e o que está que dando mais certo para ela. E aqui você vai tirando ideias. Ó. Você vê os looks, quais são as opções, as ideias de texto. Viu? Não é que você vai copiar, que você vai imitar o que a loja está fazendo. Você vai ver o que está dando certo para ela e vai fazer igual. né? Ou vai te dar uma ideia para você fazer é, igual, mas do seu jeito. Mas para te ajudar, a ficar ainda mais fácil de você garimbar anúncios para te dar ideia do que fazer nas redes sociais, é, eu vou te mostrar esse outro link aqui, ó. Você vai nesse site aqui, ó, unicornads.com. Tem o um link nessa publicação. Digita lá e cai aqui, ó, nesse site. É um site gringo e aqui ele tem as opções, ó. Eu já só você clicar com o direito para fora e colocar traduzir para o português, ó. Você vai ter as opções aqui logo de cara, ó. E aqui você vai achar, vai procurar aquilo que tem mais a ver com teu negócio. Tá? E quando você clica em algum deles ó, Alimentos e bebidas Ele vai te dar uma série de opções aqui é, A maioria são todas páginas gringas mesmo Mas você consegue traduzir E ter ideia do que publicar Então, às vezes você está sem, sem, sem inspiração É só entrar nesse site Buscar aquilo que tem a ver com o teu negócio Entra nesses dois links Dá uma fuçada, clica, pesquisa, muda as palavras-chave e separa dali de 30 a 50 opções de publicação que vão te dar uma ideia do que você publicar na sua loja. Então sempre que você tiver sem muita motivação, vai lá, levanta, você consegue criar um padrão e óbvio que não vai estar mastigado, você não vai clicar lá e vai estar a publicação prontinha para você usar na sua loja. Tem que ter criatividade, mas eu tenho certeza que usando esses dois links vai te ajudar e muito. Valeu? Essa foi mais uma dica do canal Clique Logista. Até a próxima! La